Denis Meira, 65111, para fazer acontecer. Estou apoiando o Denis porque ele é um cara sincero, sempre me apoiou no atletismo e vai continuar apoiando. Ele como vereador sempre cumpriu com sua palavra, como deputado estadual vai cumprir também. E você do outro lado, confie nele, ele é o cara. O Denis Meira, 6511, pra fazer acontecer. 6511, acontecer.